Os a luta continua, a luta levantado, eles como mijangavam-se de volta, e volta para o golema na minha voz. Olá, eu sou Ivandro Soares, de Cabo Verde, é uma honra estar com voz no dia 29, no Festival da Reivindicação, Ivandro Soares, B-Boy, Foncom, Marco Rivera, Rap, Trompeta, One Love.